Olá pessoal, aqui é o professor Flávio e hoje vamos começar uma nova playlist de exercícios sobre energia mecânica. Não esqueça de se inscrever no canal, clique no joinha e vamos para a questão. Uma pedra com massa de 100 gramas é lançada verticalmente para cima com energia cinética de 20 joules. Qual a altura máxima atingida pela pedra? Abaixo estão as alternativas. O enunciado nos diz que tem uma pedra de massa 100 gramas. Já que a massa da pedra está em grama, vamos passar para quilograma. E para isso, basta dividir a massa por mil, ficando assim. 100 dividido por mil igual a? 0,1 kg. A pedra é lançada verticalmente para cima, com uma energia cinética de 20 J. Qual o nosso objetivo nessa questão? É calcular a altura máxima atingida pela pedra. Pessoal, nesse tipo de questão, como não tem perda de energia, nós vamos nos preocupar com a situação inicial e com a situação Final no deslocamento da pedra. Na situação inicial, temos que a altura da pedra em relação à superfície é igual a zero. Dessa forma, a energia potencial gravitacional vai ser igual a zero. Então, na situação inicial, temos a energia cinética igual a 20 J e a energia potencial gravitacional igual a zero a posição final vai ser quando a pedra atingir a altura máxima pessoal nesse momento vou apresentar para vocês uma informação extremamente importante fiquem atentos quando esta pedra atingir a altura máxima a velocidade dela vai ser igual a zero e automaticamente a energia cinética da pedra também vai ser igual a zero. Vou explicar novamente. Como a velocidade é igual a zero, temos que a energia cinética é igual a zero. E nessa situação, a altura é máxima. Dessa forma, a energia potencial gravitacional também é máxima. Com essas informações, conseguimos concluir que... Toda a energia cinética inicial se transforma em energia potencial gravitacional na situação final. Então, podemos dizer que a energia cinética inicial é igual à energia potencial gravitacional final. Agora que conseguimos chegar na fórmula que vamos usar, basta substituir os valores. A energia cinética inicial é igual a 20, 20 igual, a energia potencial gravitacional final é igual a massa, vezes a aceleração da gravidade, vezes a altura máxima, não se esqueçam, o nosso objetivo é calcular a altura máxima, 20 é igual a 0,1, que é a massa da pedra, vezes a aceleração da gravidade, que é 10, vezes a altura máxima. 0,1 vezes 10 é igual a 1. 20 igual a 1 vezes a altura máxima. 1 vezes altura máxima é igual à altura máxima. Sendo assim, a altura máxima vai ser igual a 20 metros. A alternativa correta é a letra C. É isso aí pessoal, resolvemos mais uma questão Espero que tenham gostado, bons estudos e até a próxima.